Bom dia a todos e a todas. Então, o, o tema dessa aula vai ser medidas de tendência central. A gente já vai uh, entender um pouquinho melhor sobre isso. Nós, na aula anterior, vimos como coletar os dados, organizar eles em planilhas, ver frequência absoluta, frequência relativa, enfim. E a partir desse momento, a gente vai... Uh, trabalhar esses dados, tirar mais deles, tá? Além apenas de organizá-los em planilhas catalogá-los, a gente vai tirar outros dados além desses que é o que vamos ver na sequência tá bom? Então vamos lá Vamos começando então pelo conceito medidas de tendência central então, as medidas estatísticas que descrevem a tendência de agrupamentos nos dados em torno de certos valores recebem o um nome de medida de tendência central só um segundo deixa eu trocar aqui pronto então a uh... Essas medidas estatísticas que vão descrever esses o, o que o que tende esses agrupamentos em várias formas de a gente organizá-los, enfim, eles vão chamar, vão ser chamados desse nome, medidas de tendência central. Vamos estudar algumas delas. A mais comum e que eu acredito que todos conheçam é a média aritmética. O que é a média aritmética? É o quociente entre a soma dos valores observados e o número de observações. Ou seja, somo todos os valores e divido pela quantidade de valores somados. Tá? Ah, nós vamos representar por essa... A, a média aritmética vai ter esse símbolo em cima. Aqui eu estou usando x, a média x. Essa com um tracinho em cima, então, vai se referir à média aritmética, quando tiver esse tracinho em cima. Nós vamos somar os valores x1, x2, x3, xn e dividir pela quantidade de elementos que eu somei. Tá? Aqui escrito em forma de somatório, né? o somatório de x e elementos, com i começando de 1 até n, dividido pela quantidade por n, que é a quantidade de elementos. Ok? aqui um exemplo na prática, acho que é mais fácil da gente entender só um minuto aqui então um exemplo simples na sétima rodada de um campeonato de futebol foram realizados 10 jogos cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela a seguir então na partida 1 um, marcado, foram marcados 4 gols na segunda rodada 7 gols, uh... ah não, aqui é gols por partida, não é rodada, na segunda partida 7 gols, terceira 13 e assim por diante, tá, Eles estão, os dados estão uh, colocados de forma crescente aqui, uh, por partida, e aí a quantidade de gols na linha de baixo. Para calcular a média aritmética de gols, então nós vamos somar todos os gols, 4 mais 7 mais 3 mais 4 e assim por diante, até o décimo. E aí eu vou dividir, então, por 10, que é a quantidade de dados somados. Tá? Eu somei 10 dados, então eu divido por 10. Aqui o total deu 43, dividido por 10, então a média de gols por partida é de 4,3. Ou foi de 4,3. Aqui uma outra situação, para executar o balanceamento de pneus de determinado veículo, fez-se o levantamento de preços de oito oficinas, obtendo-se os seguintes valores em reais, 40, 50, 40, 45, 45, 60, 45, tá? Então, para determinar a média aritmética, então vamos somar então, os 40 mais os 50 mais os 40, enfim, todos os valores, totalizando 378 e dividimos por? 8, porque são 8 oficinas 8 valores somados resultando aqui 46,875 aqui uma introdução para o nosso próximo tipo de medida olha uma outra possibilidade na hora de fazer essa média aritmética eu posso muito bem agrupar valores semelhantes vou mostrar aqui para vocês olha o 40, aparece aqui 40 mais 40 ao invés de somar 40 mais 40 eu posso somar 2 vezes 40, correto? Ao invés de somar 50 e 50 duas vezes, eu vou, posso fazer mais 2 vezes 50. Agora, o 45 aparece aqui uma, duas, três vezes. Então, eu posso somar mais 3 vezes 45. E assim por diante. E o 60 aparece uma vez, uma vez 60. E ao fazer então a processo de soma, então eu vou fazer 2 vezes 40 dá 80, mais 100 e assim por diante, e vai dar os mesmos 345, ó, os mesmos 345, e aqui embaixo eu vou somar apenas isso aqui, ó esses índices. 2 mais 2, 4 mais 3, 7 mais 1, 8, mesma coisa e vejo que o resultado final é exatamente o mesmo viram essa possibilidade? Então, esse aqui é um gancho para o nosso próximo tipo de média aritmética, a ponderada. Tá? A ponderada é bastante utilizada. Nós vimos, uh, inclusive, a nota no IF, a média final de vocês após o exame é através de média ponderada. Depois eu vou mostrar como, até para vocês entenderem como funciona. Porque aqui no IF, para quem ficar em exame... Porque a média é 7, se você ficou com média inferior a 7, você vai para exame Bom, lá para o exame, a, a média anual que vocês tiraram, ela tem peso 6 E o exame tem peso 4 Então, na hora de calcular a nota final, final após o exame Não é simplesmente somar as duas e dividir por 2 Nós temos que considerar o peso Mas depois a gente chega nesse ponto, tá? O número de vezes que um valor se repete recebe o nome de peso. E a média aritmética calculada com o uso dos pesos é chamada média aritmética ponderada. A fórmulazinha vai ficar assim: uh, P1, o peso do, do, do valor 1, vezes x1, P2 vezes x2, e assim por diante, até Pn vezes xn. E aqui embaixo é a soma dos pesos. Okay? É o detalhe que eu vou somar Indiretamente a gente somar A totalidade de valores Mas a gente vai considerar sempre os pesos O valor que está sendo Multiplicado Pelo, pelo valor em si só Observe que os pesos Correspondem às frequências absolutas De cada valor Aqui, Acho que eu pulei um exemplo Não, acho que depois eu chego lá uh, Bom Uh, o próximo elemento é a moda, tá, o moda como o próprio nome sugere, ele é ou são os valores, o valor ou os valores que aparecem com maior frequência no conjunto de valores observados Vamos indicar moda por MO, veja que a moda é de fato isso, é aquilo que aparece mais, né, então veja nesse exemplo aqui <cười> Eu tenho um conjunto de valores 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Foi coletado esses valores. A moda desse conjunto de valores é 1. Um. Por quê? Porque 1 um aparece 3 vezes aqui. O 0 aparece duas, 2 aparece duas vezes, 3 e 4 aparecem uma vez. Então, aquele dado que aparece mais vezes nós vamos chamar de moda. OK? Aqui um outro exemplo. Ó, vejamos os dados que foram apresentados na tabela e no gráfico a seguir Aqui os dados já estão organizados, aqui estavam só jogados né? Aqui já foi organizado em tabela Então o tipo sanguíneo O aparece 717 vezes A, 414 O sangue B, 165, 165 E o sangue AB aparece 53 vezes nessa pesquisa, nesses dados observados Aqui em um, feito a tabela para visualizar esses dados. E aí, qual que é a moda nesses, nesse conjunto de dados? A moda é o tipo O, porque ele é o que aparece mais vezes. Aqui é apenas a, a conclusão da, desse, desse problema. Veja que o tipo O é o que aparece com maior frequência, portanto, ele é a moda. Aqui eu tenho uma observação, o seguinte quando todos os valores apresentam a mesma frequência não há moda isso pode acontecer nós podemos chamar também de amodal tá quando ele todos os dados têm a mesma frequência não tem nenhum conjunto de dados que se destaca tá quando se aparecem apenas uh, Todos com a mesma frequência ou Todos uma vez ou todos a mesma frequência e existe também conjunto de dados com duas Com dois dados que a, se repetem Esses são chamados de bimodais Ou quando tem mais de dois dados com a mesma Que se destacam com mais Com exatamente a mesma frequência Mas com mais Eles são chamados de multimodais tá? Mas no geral A gente vai cuidar que eles podem ser amodais a moda, bimonais ou multi, tá? E aqui mais um dado, mais uma, um outro elemento, que é a mediana, tá? Moda, a média, moda e mediana. O que, que é a mediana? Mediana de um grupo de valores previamente ordenados, é bem importante isso, para mim analisar a mediana, esses dados precisam estar ordenados, de modo crescente ou decrescente é o valor que divide esse grupo em duas partes com o mesmo número de termos, tá? depois de colocá-los todos em ordem a gente vai observar qual é o valor ou valores que dividem esses dados exatamente na metade tá? quando temos um grupo de valores em número ímpar então cuidem o seguinte, são duas situações eu posso ter um número ímpar de dados então a mediana é o termo central da distribuição é bem fácil, tá? Eu tenho cinco dados para cá. Tenho cinco dados para lá e aí tenho um termo central, que digamos ser fossem 11 dados. Eu coloquei eles em ordem, então ficou cinco para esquerda, cinco para direita, o termo central lá, o sexto termo dessa sequência é a minha mediana, tá? Uh... Seguindo, e aí tem a segunda situação, quando temos um grupo de valores de número par. Quando temos um grupo de valores de número par, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais, ou dos termos centrais. Nesse caso, a mediana pode não pertencer ao grupo de valor observado. Tá? Uh, nós vamos indicar, então, mediana por ME. Como é que a gente faz esse. Aqui tem uma formulazinha para identificar o termo central. É válido numa sequência muito grande. Numa sequência pequena é fácil observar, né? tantos para um lado, tantos para o outro. E ok. Quando temos um número maior, já é mais complexo. Então, se n é ímpar, a posição do termo central é dada por n mais 1 dividido por 2. Já que é ímpar, né? então, naquele caso, eram 11 valores observados. Então, 11 mais 1 dividido por 2, aqui vai dar 12. Então, o sexto termo é o termo do meio. Tá? Uh, no caso de ser par, então os dois termos centrais vão ser n dividido por, n por 2 e n por 2 mais 1. Vamos supor 10 elementos. Tá? Eu tenho 10 elementos, então, os dois termos centrais serão... 10 por 2, que é 5, e o seu uh, consequente, né? 5 mais 1, 6. Tá? Então, o quinto e o sexto termo, em 10 termos, vão ser os termos centrais. E a gente faz a média aritmética entre os dois. Beleza? Aqui, então, vamos ter um exemplo de arqueologia. Tá? Eu tenho dados de pirâmides, tá? dados de algumas pirâmides famosas, pirâmides do Egito. Então, um arqueólogo precisou coletar alguns dados com a medida de altura e a medida da diagonal da base quadrada de algumas pirâmides. Então, ele segue algumas delas. Até essa, a Miquerinos, então, tem altura 66 metros e diâmetro da base, é, do quadrado, né? Da, diagonal, aliás, da base é 146 metros. A Djoser, 62 e de altura, 162,85 metros de diagonal, temos mais três aqui, a Kefren 143 metros de altura e 304 de diagonal, a Kéops, 146 e 325 e assim por diante, e a senefero não sei como é que é a pronúncia, 104 metros de altura e 311 de base, de diagonal, aí então, algumas questões, então, primeiro, Vamos determinar a mediana das alturas, ordenando os valores de modo crescente. Então, colocando em ordem crescente, aqui a que tem altura menor é a Joser, é que tem maior é a Kelps, tá? Em ordem crescente, quem ficou? Como são cinco termos, aqui essa é a que ficou em, como mediana, ficou um termo central único. E esse dado pertence aos dados coletados, né, 104 metros. Bem simples, bem simples. Uh... Então, como temos número ímpar de pirâmides, a mediana é a medida da altura que ocupa a posição central. Aqui já respondemos, então. Outra situação. Considere os preços do litro de gasolina extremamente defasados aqui na minha lista, coletados em seis postos de, de, de uma cidade veja que eles não precisam nem estar tá, não é nem tantos anos para trás isso aqui, né mas enfim, hoje a gente está na faixa de sete reais, aqui tinha dois e quarenta e, nove, dois e, quarenta e oito. que sonho, né enfim uh, para determinar o preço mediano vamos primeiro colocar os, os dados em ordem crescente então aqui os dados colocados de forma aleatória, né da ordem que foram coletados, provavelmente então, com o auxílio de uma planilha eletrônica, isso aqui fica super simples, né, só seleciona a coluna dos dados digitados, pede para ordenar, e aí chegamos a R$2,49 e R$2,59 os termos centrais, por que são dois? Porque temos um número par de elementos, tá então, como é um número par veja aqui, uh, são seis dados então 6 dividido por 2 dá 3, então é o terceiro termo e 6 dividido por 2 mais 1 é 4 então 3 mais 1 4 então os, o terceiro e quarto termos determinam os termos centrais vamos fazer a média aritmética porque a mediana é apenas uma, sempre mesmo que sejam dois termos fazendo a média aritmética chegamos a 2,54. essa é a mediana Lembrando, então, que esse dado não vai pertencer ao intervalo coletado. 254 não aparece aqui nos dados. Isso acontece quando a gente tiver que fazer a média aritmética entre os termos, tá? E aqui um exercíciozinho. Eu quero que vocês... Vou dar um tempo para vocês praticarem, tá bom? E tentar fazer aí. Vou deixar um pouquinho na tela, vocês... Vão trabalhar um pouquinho e já vão respondendo a questão A e B. Depois tem mais outras questões na sequência. Eu vou dar um tempo aqui enquanto vocês uh, resolvem, tá bom? Durante determinada hora do dia, Amanda fez cinco ligações de seu aparelho celular. O tempo em minutos gasto em cada ligação está relacionado abaixo. Então ela demorou 2, 5, 14, 10 e 5 minutos em cada uma das ligações. Qual o tempo médio de duração das ligações feitas por Amanda durante esse período? E qual é o tempo mediano de duração das ligações feitas por Amanda? Então, vou dar um tempinho e vou deixar vocês trabalharem.